Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botão do Excel. E no vídeo de hoje nós vamos dar sequência àquelas fórmulas dinâmicas, né, que estão aí no novo pacote do Office 365, certo, meu caro Felpudo, que hoje acompanha as nossas gravações. Então hoje nós vamos falar do PROC X, que vem aí de certa forma para substituir ou otimizar o PROC V, o índice corresp, esse monte de coisa. Beleza, meu caro Felpudo? Temos recados, alguma coisa? Não? Então se você quer conhecer mais, fica aí depois da vinheta para a gente trabalhar com essa função que, juntamente com as outras, vai otimizar muito e aumentar a sua produtividade. Vamos lá moçada, então vamos lá. Então beleza, o vídeo de hoje é sobre o PROC -X. a gente já tentou fazer essa entrada umas três vezes, vamos ver se agora vai. Então o que, que o PROC -X faz? O PROC -X, ele é uma das novas funções aí do Office 365, é uma função que se encaixa dentro daquele conceito de matriz dinâmica e ele vem para dar uma potencializada no que o PROC V meu caro Felbudo, ele fazia, tá? Porque o PROC V é muito bom, apesar de muitas críticas, é uma das fórmulas mais famosas aí do Excel, só que lá tinha algumas limitações, algumas chatices, tá? Então nós vamos discutir um pouco essas chatices e essas essas limitações hoje e daí mostrar qual que é a vantagem do PROC -X em relação a ela, beleza? Vamos lá. Então nós temos aqui uma base de dados clássica, né? Se você pegar o vídeo de PROC -V do meu canal, eu acho que foi em cima dessa base de dados. Imagine que eu tenho PROC V aqui e então o que, que o PROC V faz? O PROC V ele pega uma determinada matriz e por que, que chama PROC V? Porque ele procura determinado valor na vertical. Se você estivesse procurando na horizontal, ia chamar como o Felpudo? PROC H, o oh, cacete. Ah, se PROC V na vertical, onde que sai o Y? Ah. Sai daqui, vai. Pelo amor de Deus. Então, o que, que o PROC V, como eu disse, faz? Ele procura um valor na vertical. Então, imaginem que eu tenho aqui, ó uh, vou colocar, por exemplo, o número do associado. Na verdade, o associado. E vamos imaginar que aqui na frente dele eu ia ter o nome de busca. Então, poderia ter uma validaçãozinha condicional, onde eu ia escrever aqui o nome do camarada. Vamos pegar aqui a dona Ivete Sangalo, que está na minha base de dados. E a partir dessa Ivete Sangalo, eu vou encontrar as outras informações dela. Então, caso eu fosse realizar isso a partir a partir do PROC v, como é que eu faria essa operação. Então esse vídeo não é propriamente do PROC v, mas eu vou fazer só para que a gente contextualize um pouco. Então vamos pegar aqui ó, vamos supor que eu quero trazer o número da rua. Então ia ser o PROC v, e agora começa a prestar atenção aí. Olha na minha tela ou na sua tela, olha ali ó, puto, eu tô lendo errado o botão caralho. Vamos no PROC V. Proc v. Proc v. procura um valor, a primeira coluna à esquerda, então note que aí nós já temos uma primeira restrição, uma primeira exigência do PROC v. Todo valor que estiver, que for procurado, ele vai ter que estar na primeira coluna à esquerda, e depois que a gente encontrar esse valor, ele vai retornar um valor numa mesma linha especificada, como padrão a tabela deve estar classificada em ordem crescente, isso também é uma mentira, tá na verdade o que você precisa é que os valores sejam únicos na base, mas vamos fazer a partir do PROC V, então nesse caso a partir do PROC V, qual que é o valor procurado? Eu vou fazer meio rápido, que o objetivo não é o PROC V, é o PROC X, então eu vou procurar aqui a Ivete Sangalo, nesta matriz tabela, então note a diferença, então eu estou procurando determinado valor. Na célula B10 e selecionei a matriz como um todo. Então, primeiro ponto de atenção, que é o primeiro valor à esquerda e a matriz como um todo, para a gente depois ver as diferenças. Ponto e vírgula: o número índice da coluna, que você poderia ou indicar contando as colunas ou colocar um corresp aí dentro, como queira. Mas vamos colocar para facilitar aqui o número índice da coluna. Então, só que estou querendo achar o nome da rua e considerar esta base de dados aqui, ó. Eu vou ver aqui o número da rua, vai ser um, dois, três. Vem aqui e coloco o número 3. Beleza? E o ponto e vírgula falso para trazer a correspondência exata. A hora que eu der o enter dessa brincadeira, vai aparecer o nome da rua é, que está ali e o PROC V funcionando normalmente. Então, quais são as limitações, quais são as restrições do PROC V? Necessariamente, obrigatoriamente, o valor procurado ele tem que estar na primeira coluna à esquerda. Ou seja, caso o campo associado não estivesse aqui, estivesse aqui ao lado, eu não ia conseguir fazer isso. Assim como vou replicar agora Ora, o exemplo para o número do associado. Vamos supor que aqui ó, em vez de, nu, de associado, vai ser o número do associado. A associado. E eu vou colocar aqui a procura, eu vou procurar o número, o número 52, que vai ser o Arthur Sampaio. Por que, que ele deu ND? Porque o 52 está na minha segunda coluna da base. Se ele está na segunda coluna da base, o PROC V não vai conseguir encontrá-lo como referência, porque ele utiliza a primeira coluna da base. Então o que, que você teria que fazer na prática? né? O gambiarra, o jeito mais braçal que tem. Entra na base de dados, pega a coluna B, joga ela no lugar da A, e aí sim faz o PROC V. Então, note, dá para encontrar a informação? Dá, mas vai ficar um pouquinho mais demorado, tá, etc. E outro ponto, que foi justamente o ND que apareceu. Então, o que, que é o ND? O ND é o erro de não disponível. Como ele está procurando o 52, o 52 não está na primeira coluna da base, ele não encontrou. Quando ele não encontra, ele vai resultar não disponível. E a sua planilha fica feia pra cacete, cheia desses hashtag ND, e daí, para quem quiser depois, pode tratar isso por meio de um se erro ou alguma coisa nesse sentido. Assim, essas coisas a gente fazia normalmente da, da, das outras formas. O que, que o PROC X, meu caro Feupudo, ele faz? Ele vai procurar essa informação sem que necessariamente a informação esteja na primeira coluna à esquerda da sua base. Então, como a minha explicação ficou uma merda, eu vou fazer aqui para que você entenda melhor. Então, vamos lá. Vamos supor que eu estou procurando a rua do número do associado, que está aí na coluna 2. Então, vamos começar começar aqui pelo PROC X. Ah, botão, mas eu não tenho PROC X. Aí você volta algumas semanas atrás, que eu falei sobre matriz dinâmica, que mostra aí o porquê que não tem, que é da versão do Office 365. Então, se você é pão duro, Miguel, tá, tá com aquela bosta daquele pirata ainda operando, não vai ter e você não merece ter mesmo. tá? Então, larga bom mão de ser pão duro, paga aí cerca de 35 reais por mês para 5 assinaturas e tem acesso aí às ferramentas mais atualizadas que o Excel e o pacote Office e convém, Beleza? Não Estou ganhando um puto da Microsoft para falar isso, só estou falando que é muito bom as novas ferramentas que saem. Então o que, que o PROC X faz, seu pudo? Ele procura uma correspondência em um intervalo e uma matriz, então algo muito semelhante ao PROC V, e retorna o item correspondente em uma segunda matriz do intervalo. Por padrão, então presta atenção aí, ô fera, é usada uma correspondência exata. Tá? Então, vamos entender o que, que ele faz. Qual é a primeira, o primeiro argumento que o Excel está te pedindo? Pesquisa valor. Então, quem que você está pesquisando? Então, é basicamente como se fosse aquele primeiro campo do PROC -V. Então, eu vou pesquisar o associado, ou o campo de busca que eu estiver ali. Certo, Livião? Ponto e vírgula. O segundo item, então, note que muda um pouquinho agora a configuração e a disposição dos argumentos. No PROC V, você indicar quem que você estava procurando e já ia selecionar a tabela como um todo, sendo que o valor de busca tinha que estar tá na primeira coluna à esquerda. Agora não. O 52, ele tá numa matriz específica. Então você vai falar, bom, qual que é a pesquisa de matriz que eu vou fazer? Eu vou fazer em cima desta matriz aqui. Não é ali que você vai encontrar o PROC V? Ah, meu botão, então você tá vendo que ele não tá na primeira da base? Ela tá na segunda? Se ela tivesse na terceira, na quarta, na quinta, na vigésima, na puta que pariu, não tem problema. É só você indicar onde o PROC V vai encontrar aquela informação. Então a primeira vantagem tá aí. Não necessariamente o valor a ser buscado estar a primeira a coluna esquerda da sua base. Ela pode estar em qualquer posição da sua coluna. Então vamos voltar aqui onde eu tinha colocado para eu não me perder. Beleza, Felpo? Ponto e vir. Pois bem, uh, matriz retorno. Quem que você tá querendo encontrar? Não é a rua? Como é que você faria se tivesse feito o PROC V? Você ia contar lá a rua para que na matriz ela posicionasse a 1, 2, 3, ou ia proceder com o CORRESP para indicar a posição relativa dentro aí da sua matriz. Agora não precisa mais. Basta simplesmente você vir aqui, ó, indicar. Bom, ele vai encontrar a rua. Nessa matriz correspondente. Então, assim, note que ficou bem mais simples até de entender a função. Outra coisa que é extremamente importante, meus queridos e minhas queridas seguidoras, certo? Eu não comecei aqui de B1 até B8, hein, Felpudo? Olha aqui, porra. Não comecei de B1 até B8? Então você tem que começar também de C1 até C8. Se você começar de C2 até C8 é igual o somacês, ele vai utilizar matrizes equivalentes de dados, então se ela tiver eventualmente deslocada uma para cima uma para baixo, pau, a sua coisa não vai funcionar, ok? Ponto e vírgula. E aí vem outro negócio bacana, qual que é o argumento que tá aparecendo ali, meu querido? Se não encontrada. Então quando a gente fazia o PROC V, o que que acontecia quando você não encontrava um valor na base? Ele dava hashtag NWD, hashtag não disponível, ou seja, o valor que você tá procurando não está disponível na base. Agora você tem a opção de colocar uma mensagem quando ele não encontra. Então é como se você estivesse tratando o C, como se você fizesse o C erro. Então vamos colocar aqui: o que, que você quer que apareça se ele não encontrar o Felpudo? Não cadastrado? Deu merda. O que, que você quer que Deu merda? Então tá bom. Então, deu merda. Beleza? Family friend. Então deu, deu cocô, pode ser? Deu cocô. E fecha aspas. Então, ou seja, ele vai procurar o B10 na base, na coluna que você indicar, vai trazer na coluna res, respectiva a informação. Se ele não encontrar, vai aparecer, deu cocô. Ponto e aí, note ainda que o PROC X ele tem outros dois critérios que você pode utilizar. Eu não vou fazer o exercício agora utilizando isso. Primeiro, porque senão vai ficar muito... Tem vários motivos por quê. Primeiro, porque nesse exemplo não cabe. Segundo, porque senão o vídeo fica muito grande e o pessoal desiste. Terceiro, porque eu preciso de pautas para vídeos futuros. Então, a gente dá aquela parceladinha no conteúdo para ter o que falar na semana que vem. Mas o que, que nós vamos fazer? Note que eu tenho várias opções e eu vou usar igual era o PROC V. O PROC V se indicava ou se era falso ou se era verdadeiro. Se era correspondência exata ou aproximada. Ou se você fazia o CORRESP, se era é, maior que, menor que ou exato. Por padrão, ele sempre vem exato. Sempre vai só encontrar a informação se ela for exatamente igual. Então aqui tanto faz se você deixar sem nada ou tanto faz se você colocar um zero. No nosso caso aqui, só para que fique certinho, eu vou colocar o zero e vou fechar o parênteses para acabar com o meu PROC V, Felpudo. hora que eu fecho e dou um Enter, se não aparecer ali a informação ruim tem que dar quanto? 24? É isso aí mesmo? Tem que dar o 24. Se não aparecer isso aí, Felpudo fará uma xispada aqui pra gente. Olha lá que bacana. Você sabe que xispada? Correr pelado. Então, note que funcionou da mesma maneira que o Proc V. À medida que eu for trocando o número do associado aqui, vamos colocar, sei lá, opa, no campo certo, né, botão? 658. Olha lá, quem é essa, papai? Tá vendo aqui? Se eu colocar aqui 14, 14 é o Raul Seixas. É a rua, maluco, beleza, assim por diante. Então, note que ele está fazendo a mesma coisa que o Proc v, só que de uma maneira muito mais didática e também muito mais rápida. Eu não consigo provar a rapidez aqui, mas o Proc-X, ele acaba sendo... Mais, uh, mais rápido do que o, o PROC-V e o proc H convencional. Beleza? Então, esse foi o meu querido PROC-X que vem para otimizar. E é lógico né? que dá para fazer muitas outras coisas bacanas aqui com esse novo conceito de matriz dinâmica. Então, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vamos imaginar aqui, Felpudo, ó, que você quer, por exemplo, uma outra maneira. Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui, Livião. Uma outra maneira de se, de se construir o PROC-V. Então, vou deixar. Essa aqui em cima, só para não dar pau, mas vamos colocar aqui que eu vou fazer o PROC X de novo, tá ok? Tá ok? Tá ok? Então vamos fazer o PROC X de novo aqui embaixo, ó. PROC X. Então eu vou pegar aqui o valor procurado na matriz que eu quero. Só que agora, felpudo, em vez de indicar, vem ver que bacana que vai ficar. Em vez de indicar a coluna específica, esse é o felpudo para quem não conhece, olha aqui que lindinho o rosto angelical. Em vez de eu indicar especificamente uma coluna de resultado, eu vou indicar a minha base inteira. Beleza? Então o que, que ele vai fazer? Ele vai procurar esse aqui, nesta matriz, e vai espelhar as informações correspondentes. Ponto e vírgula. Eu não vou colocar nada se, se não der merda, eu não vou colocar os outros só para não ficar a estender muito. E vou fechar o parênteses. A hora que eu der o Enter, ele vai usar aquele conceito de matriz dinâmica que ele vai bum, explodir os valores para lá. Olha lá que bacana. Ó. Tá vendo? Então você não precisa ficar eventualmente selecionando quais são os dados é que você quer. Ó, ele pegou e explodiu diretamente para lá e as informações elas são colocadas. Então olha que legal, né? Você não precisa necessariamente ficar selecionando. Você pode indicar aí a base de dados que você quer e ele vai melhorar. Ah, botão, mas explodiu para lá. Eu queria fazer para baixo. Como é que eu faço? Se quiser sentar, ele pode tá sentar. Bom. Como é que eu faço para fazer para baixo? Simplesmente, caso você queira deixar um pouco mais bonitinho, você pode utilizar uma fórmula uh, antes do PROC X. Então, está olhando ali em cima da barra de fórmula? Deixa eu ver para ficar melhor. Não adianta nada eu fazer as coisas aqui, hein? Lembra do conceito de matriz dinâmica. Eu tenho que entrar aqui, ó, antes do PROC X, e eu vou colocar como se fosse uma... Matriz, uma fórmula de transpor. Então eu vou pegar o resultado desse PROC X que vai vir no sentido horizontal e vou transpor ele para a vertical. Quando você dá o ENTER aqui na matriz transpor, Felpudo, olha que bacana, ele vai pegar e vai explodir isto para baixo naturalmente, tá? Então, note que dá pra você fazer uma série de, de coisas muito mais rápido. Dá pra fazer tudo isso que eu falei pra vocês com PROC V, com CORRESP, com o CORRESP, etc? Dá. Mas a partir do PROC X, você consegue ter uma otimização das informações. E, lógico, né? Aí você tem todas as ah, vantagens da utilização da matriz dinâmica. Se eu vir aqui, ó, inserir uma coluna no meio, automaticamente o meu negócio ali já explode e o Excel passa a considerar. Então, dá pra fazer um monte de coisa, a ah, a imaginação é o limite beleza ficou claro o que que é o PROC-X? ficou. Então fica só para o próximo vídeo eu fazer outro exercício, não o próximo vídeo, algum vídeo que eu vou fazer aí, algum exercício de eu fazer as questões ali das correspondências aproximadas e como o ProcX trabalha com isso. É uma função que vem aí para otimizar a sua rotina de trabalho. Beleza, Felpudo? Evidente que nós devemos tomar aqueles cuidados que eu já venho falando em todos os vídeos das novas funções, que se você faz o uso das novas funções na sua planilha, cheque se o terceiro que vai receber, seu colega de trabalho, cliente, mãe, sogra, sei lá, mulher, o que for, tenha o Office atualizado, porque se você fizer o proxy e mandar para o seu amiguinho... E ele não tem, ripa na chulipa e vai dar pau. Então é isso. O vídeo de hoje foi sobre o proxy. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, o dislike está aí para isso, certo? Se você, com recorrência aí, assiste o canal, já que 80% não se inscreve, tem aí um se inscrever, faça a parte da comunidade, tem ali o sino para você ativar as notificações caso você queira receber os nossos conteúdos. E eu acho que é isso. Um beijo nas meninas, um chute nos meninos e até a semana que vem, meus queridos.